Ó, abram as pernas. Vou colocar a mão esquerda no pé esquerdo. <risos> Isso. Alonga e pro lado direito, tá bom? Vamos rir, vamos rir. Isso. Sente alongar. Isso. <risos> Gente, por que que vocês estão brigando? Vocês vieram treinar? Vamos lá, prestar atenção? Agora junta as pernas. Isso. E vai descer novamente até o chão. Isso, pode descendo. Ah, que c******! Tá falando mais do porquê? Calma! Não, calma. Eu só tô explicando como faz o exercício. Vamos lá, calma, meu amor. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa a demora, tá? Que eu tava com um aluno lá. Deixa eu começar com o alongamento, tá? E depois nós vamos pra musculação. Vou mostrar pra vocês como faz. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? E vem aqui no alto com os braços e vai descendo devagarinho, alongando. sem Sente alongar, tá? Eu vou mostrar pra vocês se tiver dificuldade. Isso, alonga mesma mesma sem se alongar bem, tá? Calma, você tá certinha. Ele que tá fazendo errado. ajuda ele. Não, não, é pressão sua. Pressão sua, pode continuar. Isso. Alonga, amor. Não, tá não tá dando certo. O quê? Não tá dando certo. amorzinho? Não, só ajuda ele. Mas calma, ó. Eu posso fazer outro tipo que você <risos> se pede. Quer? Calma. Não, não. Eu estou... calma nada, vamos embora. Estou começando agora. Ah, estou começando vir, agora. Eu o tempo todo sozinho e você não me ajuda. Não, mas eu tô explicando para ele, hein? Não, vamos embora. Pra mim já deu chega. Acabaram de chegar? Não dá, não tem mais vamos embora.